Ah, parece que é um lugar mais lindo. next here. agora nós vamos deixar uns par de varas aqui no chão vou pegar um, um metro aqui pode vou as tudo junto aqui, que ai é, dá uma filmada nessa tudo aqui filma por cima vamos lá mais longe para pegar as inteiras. bom agora nós vamos fazer aqui os três passos para elas indicar um veio de hora. um, dois, três, olha já indicou para cá então nós vamos andar nessa direção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 Ariônica, tá com 8 metros de fundura, você descruza. Ela não mexeu. Porque tá com mais. Variônica, tá com 9 metros de fundura, você descruza. Ela tá descruzando, levinha. Abriu as pontas. Por quê? Porque tá com 9 metros. Outra coisa. Ela cruzou, você tá bem em cima da onde cruzou.